você já teve que lidar com pessoas de péssimas condutas e que no desenrolar dessas situações acabou se prejudicando por conta disso? Pois é, isso acontece porque a única intenção que esses indivíduos têm é a de causar uma grande confusão, onde quanto mais visibilidade tiver, quanto mais pessoas saberem desses problemas e conversarem sobre tal assunto, mais satisfeitas essas ficam porque elas não estão nem aí para o que as pessoas vão julgar desse acontecimento. Elas apenas desejam ser o assunto do momento, e se parar para perceber, enxergará claramente a completa perca de tempo que você tem, ou ainda o prejuízo que sofrerá se continuar ao lado de pessoas assim. Enfim, é necessário que entenda a irrelevância dessas pessoas na sua vida, e passe a tratá-las com indiferença, sendo formidável, ao lidar com esses indivíduos tolos, para que assim evite dar imagem ao erro que esses indivíduos procurarão ocasionar em sua vida. Pois imagine estar ao lado de um indivíduo assim, em uma certa ocasião em que você estará sendo reconhecido, e até mesmo que chegue a ser aplaudido por alguma coisa que conquistou. E me diga aí, acha mesmo que essa pessoa vai desejar que você seja mais reconhecida do que ela? E por qual motivo você acha que ela vai se alegrar por você? Porque, na boa, se não consegue perceber que essa pessoa até mesmo sentirá inveja de você, podendo competir mentalmente contigo em coisas que você nem imagina e também ter uma postura arrogante sempre diante dos seus méritos, você precisa abrir seus olhos e enxergar que está ao lado de más companhias. E pode ter certeza, se compararmos essa situação com o filme, seria algo do tipo, um péssimo enredo, com péssimos personagens e um péssimo final entende isso é a mesma coisa de ter certeza de um fracasso de bilheteria as pessoas não parariam com as coisas em suas vidas para gastar tempo e dinheiro com inutilidades como essa porque sabem que daí não tem nada que elas possam esperar de bom e não terão nenhuma surpresa já que não terão nenhuma expectativa disso ou seja é um filme sem graça que chega sem prometer nada e não entrega nada enfim, voltando à questão, é evidente que em certos momentos da sua vida, aparecerá uma pessoa sim no seu convívio. Vou pegar o meu próprio exemplo para que consiga entender a essência dessa situação. Em um dado instante da minha vida, tive que conviver com uma pessoa narcisista. E quando eu digo isso, não é pelos atos arrogantes e prepotentes de tal indivíduo. É porque o babaca era narcisista mesmo. O infeliz tinha medalhas de soldados e desenhos daquele símbolo que não me convém falar o nome, porque eu claramente desprezo isso. Toda noite, que dava a hora de ir embora, eu sei que é errado desejar o mal, mas eu torcia para que uma polícia parasse ele e vesse esses objetos. Enfim, era trabalho, e não tinha como eu não conviver com esse babaca. Eu era obrigado a isso. Evidentemente, todos os funcionários ali também desprezavam isso, mas eram obrigados a tratar bem, porque o cargo dele era de gerente, e quanto a mim não era diferente mas ao mesmo tempo eu não tinha nenhum interesse em tratar de nenhum assunto com ele me fazia como formidável na relação mesmo desprezando com toda a minha força resumindo mantive minha ética moral e conduta sempre com seriedade e respeito com todos ali moral da história mesmo com desprazer dessa companhia minhas ações me levaram com dois meses de trabalho e um ótimo relacionamento pessoal do cargo mais baixo